Com quanto eu devo iniciar minha banca na Bet365, com 30 reais, com 100 reais, qual o valor ideal para eu começar esse lucrativo? Bom, se liga até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente tudo isso aqui agora. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Júnior Moreira, criador do treinamento Tropa Milionária, que é o melhor treinamento para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas hoje no mercado, mesmo que esteja iniciando totalmente do zero com os nossos botzinhos lá, com os nossos robozinhos. Mas não estou aqui para falar disso, se você quiser saber mais sobre o Tropa, eu vou deixar um link promocional aqui na descrição do vídeo. Bom, o assunto do vídeo de hoje é relacionado a uma pergunta que eu recebo basicamente todos os dias no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Telegram, em todos os lugares, tá? Que pergunta é essa? Júnior, com quanto eu devo iniciar na Best 365? Qual o valor ideal para eu iniciar? Com 30 reais? Com 100 reais? Quanto? Então, essa é uma dúvida que basicamente todo mundo que está iniciando no mercado hoje. Tem né, então isso é normal, acontece com todo mundo Então eu separei para você alguns pontos importantíssimos No qual se você entender o que eu vou te passar aqui Você vai perceber como que você vai poder ser muito mais lucrativo Mesmo que você esteja começando com uma banca pequena Tá? Basta você seguir o que eu vou te passar aqui. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente, já deixa o seu like, porque o seu like é o um termômetro para eu entender se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no meu canal. Tá bom? Então, deixa o like sem dó para ajudar a nossa firma a crescer e entregar esses vídeos para mais pessoas. E, segundo, é claro, tá? É pedir pra você se inscrever aqui no canal, né velho? Tipo, eu quero que você se inscreva pelo seguinte motivo Primeiramente porque eu tô pensando em você Eu acredito que você chegou até aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro Senão você não estaria nesse vídeo, na verdade Então, é, você precisa se inscrever neste exato momento Pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos Porque eu tenho certeza que cada vídeo desse canal aqui Poderá fazer você ser muito mais lucrativo e ganhar cada vez mais dinheiro Então eu vou dar 3 segundos neste exato momento Pra você se inscrever aqui no canal, vamos lá Dá um like aí é. Então agora sim, vamos embora para o assunto do vídeo de hoje de uma vez por todas, tá? Então vamos lá, com quanto que é, você deve iniciar na Best 365, tá? Bom, antes da gente falar sobre o quanto que você deve iniciar, eu quero primeiramente que você entenda um ponto muito importante, tá? Vamos colocar o seguinte, passo número 1, um, vamos dizer assim, tá bom? Não é o quanto que você coloca na sua banca que determina o quanto que você vai lucrar na bet365. É claro que quanto maior for a sua banca, mais resultados você vai ter, mas preste atenção nessa frase que eu tô te falando, tá? Anota isso. Não é o quanto que você coloca na sua banca que vai definir o quanto que você vai ganhar, o quanto que você vai lucrar dentro da plataforma tá bom? Por que, que eu tô dizendo isso para você, para você entender, tá? Porque você pode começar com uma banca de 5 mil reais, beleza? Achando que assim você vai ter um lucro muito alto. É claro que quanto maior a banca, maiores as chances de você lucrar. Só que não é o valor da banca que determina isso. E sim, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Como que você vai utilizar esse dinheiro? Então não adianta você colocar lá 5 mil reais de banca, por exemplo E apostar na emoção, apostar sem gestão nenhuma descontrolado, igual um louco compulsivo, viciado Que você vai perder esse dinheiro rapidinho Eu digo isso por experiência própria Lá no meu começo, eu já falei isso diversas vezes aqui Mas talvez você seja um seguidor novo, seja um inscrito novo aqui no canal lá no meu começo eu quebrei a banca umas 3 a 4 vezes, só que o meu problema ainda é que eu perdi uma grana considerável, uma média de uns 3 mil reais tá, porque eu comecei colocando valores maiores na banca isso tudo porque eu perdi esse dinheiro sem fazer análise, tudo na emoção como eu acompanho muito futebol real, né, eu torço pro Galo, pro Atlético Mineiro por exemplo, foi quase que não passa de mágica perder esse dinheiro, e eu espero de fato que você nunca tenha quebrado a sua banca, tá porque eu sei que é ruim a gente perder, mesmo que seja uma banca pequena é ruim, então imagina uma banca com valores maiores, né, e aí com isso viu? o um segundo passo, tá? Você já ouviu a expressão que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Bom, no início, principalmente se você tá começando com uma banca pequena, é, você precisa é, levar uma parada com você, tá bom? Você precisa entender essa, essa parada do, do, de grão em grão que a galinha enche o papo. Eu vou te dar um exemplo real, por exemplo, lá na, na, na Tropa Milionária, que é o nosso treinamento, nós temos uma aluna chamada Laís, Laís de Paula, tá? Ela começou no mercado de treinamento esportivo na época com uma banca próxima de 100 reais, era um, abaixo de 100 reais ainda, tá? E agora, pouquíssimos dias atrás, ela postou um story no Instagram, ela me marcou fazendo um saque, tá? Ela colocou um story lá fazendo um saque de 1.200 reais a Best 365 ou seja, basicamente um salário basicamente de saque lá dentro da Best 365. isso porque ela começou com uma banca de 100 reais, mas sempre tem o mais, na é verdade, pra vir, né? pra cair a parada toda. Mas só que muita calma nessa hora, tá? É aí que vem um grande X da questão. Lembra do que eu disse? Não é o quanto que você coloca na banca que vai definir os seus lucros, mas sim como que você vai ali gerenciar aquele dinheiro. Então no caso dela, por exemplo, da Laís, ela começou com uma banca muito baixa. Porém, com entradas conservadoras, valores baixos nas entradas, exatamente para não quebrar a banca de uma vez só. Afinal, o que mais acontece no mercado, se a gente for analisar, né? Principalmente com quem começa com banca de 30 reais, por exemplo. O cara vai lá, coloca 30 reais, já mete 20 conto na primeira aposta que ele faz, já toma um red no lombo já. E aí sobrou 10 conto, ele pega aqueles 10 reais que ele faz, taca em uma outra aposta. Aí ele perde de novo, aí ele já pode fazer um tutorial, né? Como perder a banca em 2 minutos? Então o que eu quero te dizer é que você precisa respeitar a sua banca Eu sempre bato o um martelo sobre isso aqui às vezes posso até parecer repetitivo, mas o problema é que eu falo, falo, falo, falo e a maioria das pessoas não fazem, por isso que não ganham dinheiro. Então não adianta você querer ganhar R$ reais, R$ 500, R$ 300 reais por dia com uma banca de 30 conto de R$ reais ainda. Coloca isso na sua cabeça. Eu sei que posso parecer um cara chato falando esse, esse tipo de coisa aqui, é, parecer um pouco duro, mas eu prefiro falar a verdade que vai fazer você acordar para o negócio e, e ganhar dinheiro de verdade com esse negócio do que ficar aqui fingindo de bobo falando coisas que você quer ouvir ou algo do tipo, entendeu? Que não vai te fazer ser lucrativo. Então você precisa ter noção dessas coisas, o, o, o pequeno gafanhoto. Então assim, se você tem uma banca, por exemplo, de 30 reais, de 50 reais, você tem que aceitar que os seus lucros serão menores a primeiro momento, caso de fato você queira lucrar com esse negócio. E aí sim, tá? Aos pouquinhos você vai crescer nessa banca, aos pouquinhos você vai aumentando ali os seus lucros, você... aí aos pouquinhos você vai aumentando automaticamente também os valores das entradas e assim automaticamente você vai conseguindo aumentar os resultados, assim como por exemplo a Laís fez tá bom então é dessa forma e eu tenho certeza eu te garanto que você fizer com gestão respeitando a sua banca mesmo que seja pequena você vai conseguir aumentar os seus resultados então não é o quanto que você deve iniciar beleza e sim como que você vai é, administrar esse dinheiro e outro ponto muito importante que eu deixo para você aqui também é o seguinte não usar dinheiro que você não pode né? eu vejo muitas pessoas fazendo isso, o cara vende, às vezes pega o dinheiro que ele tinha para pagar um aluguel e coloca na parada, aí não, não faz isso, pega um dinheiro que você talvez não precise tanto ali, sei lá, 30 contas que tá sobrando, que talvez você gastaria no McDonald's, você iria torrar tomando uma cerveja, aí sim, mas não, é, não, faça, não pega o dinheiro que você usaria para algo importante para isso também, não recomendo... Isso, tá bom? E só que tem um porém, tá? Que poderá fazer sua banca crescer ainda de uma forma mais segura também Se você quiser dentro desse mercado, tá? É, mesmo que você seja um total é, iniciante Mesmo que você não seja um analista, por exemplo Você pode aumentar sua banca de uma maneira simples dentro da Bet365 Mesmo que você não seja analista, exatamente como que você pode fazer isso? Bom, eu coloquei um outro vídeo aqui no canal. Esse vídeo está oculto, tá? Somente quem acessar pelo link que eu disponibilizei consegue assistir. Você não consegue chegar no meu, no meu canal aqui e encontrar esse vídeo. Eu deixei ele oculto exatamente para poder separar os curiosos para as pessoas que realmente querem ganhar dinheiro de verdade com esse negócio, tá? Nesse vídeo eu mostro exatamente como que você pode fazer para ganhar uma média de R$40,00 todos os dias na de 3005 ou mais também, é claro, depende do quanto você vai ter na sua banca. Mas sem fazer análise, sem ter que ficar horas na frente do computador nem nada do tipo, de maneira prática tecnicamente falando, simples, tá bom? então para você assistir esse vídeo Basta você clicar no vídeo que vai estar aparecendo na tela para você aqui agora, exatamente em algum lugar da tela Ou no primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tá bom? Lá nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo para você conseguir faturar uma boa grana Todo santo dia na Best 365, de maneira simples, de maneira lucrativa Sem ter que ficar horas na frente do computador analisando e nada do tipo, tá bom? Então clica no vídeo aqui ou clica no link na descrição e corre para lá agora que eu estou te esperando Até o próximo vídeo então e valeu!